vou-vos explicar como é que eu crio o meu calendário de conteúdo, onde, porquê, <risos> mas eu vou-vos dar o meu template para posts de youtube, para posts de instagram, que seja posts normais ou reels tiktoks, vai ser interessante. Primeiro de tudo eu uso o Notion na versão gratuita, mas eu uso o Notion por uma razão um bocado estúpida, o que significa que vocês podem usar o Google Calendar, vocês podem utilizar o Trello, vocês podem utilizar o Asana também e tudo o que eu vou ensinar agora vocês vão conseguir aplicar em qualquer um deles mas a única coisa que eu vos peço é que coloquem sempre em formato mensal em formato de calendário mensal, porque assim nós conseguimos ver todos os dias do mês o que é que nós temos que publicar, conseguimos ir para o mês seguinte e tentar criar conteúdo para lá e conseguir agendar com semanas e semanas de antecedência. Todos estes sites que eu vos é tudo versão gratuita, por isso vocês podem usar sem -se limitações e sem pagar nada a ninguém. Porquê é que eu escolhi o Notion? Isto é uma razão um bocado estúpida, porque em todos estes eu fui testar e dá para fazer exatamente as mesmas coisas, dá para colocar texto dá para colocar checklists para irmos fazendo um visto sempre que fazemos uma tarefa, dá para colocar em vários dias, com horas, pode-se dizer até quando é que começa um projeto e quando termina por isso. Tudo isto vocês podem fazer em qualquer um, mas eu sou uma pessoa muito visual, por isso o que o Notion faz, que os outros não fazem, é colocar texto negrito, títulos com vários tamanhos, sublinhar o texto com várias cores, uma coisa tão simples, mas na minha cabeça ajuda-me a ficar muito mais organizada e organizar as coisas de forma que a minha cabeça consiga compreender. Se vocês acharem que não precisam nada disto, Podem usar qualquer um deles, porque eu já usei todos eles, o Trello, a Sena, o Google Calendar, adoro usar todos, mas depois o Notion ganha só por esse ponto mínimo. <risos> Ignorem. Ok, então nós estamos agora neste momento no Notion e vocês estão a ver que eu estou em modo calendário. Vocês só precisam de carregar onde está aqui este botão em baixo do título e vocês vão ter algumas escolhas. Se vocês não virem este Calendar View, só precisam de carregar em Add View, este azulinho e depois colocar em calendar. Eu aconselho mesmo muito e aposto que vocês já perceberam porquê, mas uh, gosto de dizer várias vezes que é muito, muito importante. Por isso, eu queria vos mostrar aqui um exemplo. Eu coloquei aqui o meu dia um do Vlogmas, o dia 2 com duas ideias e depois coloquei aqui os templates para vos mostrar e para vocês poderem copiar. Vamos imaginar que eu quero fazer o Vlogmas dia 3, carregar aqui no mais e vamos poder colocar aqui um título eu vou colocar Vlogmas dia 3 só para vos mostrar um exemplo muito simples de como criar um cartão aqui nas tags o que é que eu tenho? Tenho as várias etiquetas que eu chegar mais rapidamente ao conteúdo que eu quero, por exemplo aqui eu quero pôr YouTube e quero também colocar como Vlogmas como um post de vlogmas e aqui vai ser se está completo ou não foi uma forma que eu consegui arranjar para ver se fiz as coisas ou não e aqui como nos disse eu consigo criar imensa, imensa coisa por isso eu vou dizer aqui no mais que eu quero um título 3 e vou dizer guião por exemplo e vou dar um enter e vou dizer que agora quero uh, uma do list e vou dizer escrever guião e carrego no ENTER e coloco em outra check e vocês já devem estar a perceber como é que isto funciona por isso é mesmo muito simples ao carregar fora deste quadrado ele guarda automaticamente por isso se voltarmos novamente isto está tudo pronto para nós agora, eu não quero estar sempre a escrever as várias coisas como escrever guião e escrever descrição, adicionar as tags, blá blá blá. Não, eu criei um template e depois basta-me só copiá-lo. Por isso eu vou-vos mostrar um exemplo do template do YouTube. A tag já está YouTube, por isso já está feita. Aqui no início eu tenho o leão para eu começar a escrever onde falo sobre a intro, os capítulos e o outro, ponho também o título, a descrição e os capítulos que é muito importante e eu gosto de ter sempre na minha descrição e depois tenho esta lista de tarefas que é a criação de conteúdo, o que é que eu tenho que fazer, na pré-publicação, ou seja, já tenho o conteúdo quase pronto a agendar e o que é que eu tenho que fazer para agendar no YouTube e também fazer um pequeno teaser no Instagram se for possível e depois na publicação, o que é que eu tenho que fazer no dia de publicação para gerar mais visualizações por isso eu tenho esta lista feita e vamos dizer que eu quero colocar isto no blog mas número 3 e não quero ter o trabalho de escrever isto tudo por isso eu vou eliminar isto que não é importante de todo vou aqui ao template carregar com o botão direito torrado e carregar em duplicado ou como vocês viram Ctrl D estão a ver e copiei o que estava selecionado vou então arrastar para o dia 3 e vou aqui e mudo para o título para vlogmas número 3 ou se eu tiver já um título colocar aqui e já tenho tudo pronto, toda a lista e nada me vai faltar porque esta é a lista que eu uso sempre. Antes de passarmos para o Instagram, queria-vos mostrar um exemplo do vídeo que eu publiquei no dia 1 de dezembro, no vlogmas dia 1 e aqui já está tudo preparado porque eu, eu já fiz este vídeo, já criei já publiquei, por isso eu já tenho tudo tudo pronto e é aqui que eu vou colocando... As ideias que eu tenho, por exemplo, no título eu fui colocando aqui, fui optimizando ao máximo, fui pesquisando o que é que seria o melhor título. Depois coloquei aqui, coloquei também links que eu mencionei no meu vídeo para os meus queridos conseguirem ver esse conteúdo que eu mencionei depois os capítulos também são uma boa forma de ter mais palavras-chave e também para o seguidor ter mais facilidade a ir aos certos pontos que eu mencionei e depois temos as 10 tags e aqui é o guião, o guião depois já à medida que eu vou gravando vai ser uma coisa um bocadinho diferente, mas eu gosto de escrever as minhas ideias principais, por exemplo no vídeo falei, até gravei a parte dos objetivos do vlog mas, mas depois ao editar não achei que seria muito importante para vocês por isso eu decidi retirar completamente. Como vocês devem estar a perceber, aqui neste cartão eu coloco tudo, todas as ideias, faço uma espécie de brain dump das várias ideias que eu tenho para este vídeo, para este conteúdo, e depois fica muito mais fácil para mim gravar esse vídeo para vocês, porque já tenho uma ideia bastante clara do que eu quero dizer e fazer no vídeo e é isto que eu faço para todos. Depois aqui nas tarefas é para não me esquecer de nada. Por exemplo, aqui a única coisa que não fiz foi adicionar legendas porque é uma coisa que demora muito tempo, mas de resto fiz tudo e não me esqueci de nada. E isso é muito, muito importante para nós não perdermos visualizações, para não perdermos nenhuma oportunidade de crescer. E este é um exemplo do meu blog, do dia 1, de, do meu uso deste template, por isso eu simplesmente copiei, colei e depois só alterei e fui escrevendo as várias ideias que eu tive, as coisas que eu fui fazendo, fui colocando um visto e depois então vou-vos mostrar o template do Instagram, que é colocar também um brain dump, uma espécie de brain dump da ideia para a foto ou para o vídeo, dizer onde é que é o local, que roupas é que eu vou precisar, qual é a ideia principal, na descrição também vou colocar qual é a intenção, a minha intenção com este post, a história, a frase inicial e o CTA, o call to action e depois na publicação também tenho algumas tarefas que tenho que fazer. Pois em relação ao template para Reels e para TikTok eu tenho basicamente a mesma coisa no início, tirando a parte da inspiração para a vida ou o áudio que eu quero utilizar para o meu Reels ou para o meu TikTok, é importante ter aqui para nunca me esquecer porque eu posso pensar Ok, eu quero usar este áudio, mas depois perco esse vídeo, perco esse áudio e depois fica muito difícil encontrar de novo, por isso se houver algum vídeo que vocês queiram se inspirar ou se houver algum áudio que vocês queiram utilizar, lembrem-se de colocar sempre aqui nestes cartões mesmo que não saibam que dia é que vão publicar isto, coloquem já aqui porque depois vai ser muito útil. Depois temos então a criação de vídeo, que é escolher o áudio, filmar, editar, blá blá blá e na publicação temos também a descrição, as hashtags e se for uma trend se há hashtags específicas que temos que utilizar e depois partilhar nas stories, blá blá blá blá blá blá blá blá vocês já conhecem o processo todo. E isto é útil porque Isto é útil porque à medida que nós vamos tendo uma ideia, vamos colocando num card, num cartãozinho. E depois, num dia em que nós vamos criar conteúdo, nós vamos olhar para essa lista de coisas que nós temos que fazer, as ideias que nós tivemos, e vamos tentar agrupar o máximo de ideias possíveis nessa hora de criação de conteúdo. Por exemplo, em três vídeos diferentes em que vamos utilizar uma maquilhagem parecida, uma roupa parecida ou vai ser no mesmo local e vocês podem fazer a criação do de conteúdo desses três vídeos nessa hora e assim conseguem fazer patching de conteúdo e conseguem estar muito mais organizados dessa forma Por isso, qual é o truque? Quando tiverem uma ideia, escrevam-na, comecem a detalhar a ideia ao máximo Digam a vocês mesmos, mesmo que pareça óbvio, o que é que vocês vão precisar para criar esse conteúdo e depois um dia antes de vocês fazerem batching de conteúdo vejam essa lista, vejam o que é que conseguem agrupar, que vídeos funcionam com que fotos, que fotos funcionam com que vídeos e tentem juntar esse grupo de ideias e fazer batching de conteúdo, criar esse bloco de conteúdo apenas numa, duas, três horas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre o Notion, ou sobre calendários de conteúdos, ou sobre produtividade e organização, digam -nos, nos comentários para eu fazer mais conteúdo sobre isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.